E vocês fazem este caminho aqui, até a taberna, passam aqui numa plaza. De repente, parece que há tipo aqui um rugido gigante. Toda a gente para, como vocês ficam a olhar, e de repente aqui debaixo, o Stone Giant vem a se E este, por algum motivo, tem os olhos todos vermelhos e tem duas cabeças. vai dar assim tipo uma passa neste largar e vejo, cai aqui para o lado. O que é, meu? Bora, bora parar este merda, de fuck Deixa está a processo. Toda a gente não tem problema, mas não é justificação. Eita, ele é reláquado, parece um macho. Vais ver aqui o Stoneguard, Guard. O gajo ataca Great Club. Pum, mais um shot. De nada vocês veio o tempo a voltar atrás. O Brian está a ajustar ali o relógio de bolso e o gigante vai fazer re-roll. Ele acerta a conta. deixa a um de vida. gajo entrar aqui e faz um Fire Spray. O Stoneguard Guard está sobre. Tu precisas que este gajo está a 1 de vida atacaste. Podia ter lo deixado de morrer, ao Rudy. Eu avisei. O gajo tem que proteger a cidade, é a missão deles. Aí está, 11 dano gigante. Uh -huh. Sandra vai-se para cima dele. Sandra, vai-se por aqui e vai atacar. Falhas os dois ataques. You know what to do. Ele safa, portanto. Isto é all-in. Bora lá, ele que faça reroll. Okay. He's frightened. Eu vou-me pôr aqui à vista, mas fora do alcance dele. Pois fiz dois pés, não acertei nenhum, estou satisfeitíssimo, temos que continuar. Bela mesmo. Falhas o ataque, estão fortíssimas que os onças. <risos> Ixi! <risos> <risos> <risos> ai não, ai, não posso. Ai opa, sério. <risos> ok, acertas o ataque, estás-lhe 6 dano? Foda-se meu. O que é que é este dano? Se, wow. se o Yuri me acertar dois ataques, eu morro. What? <risos> nós nós, em, nós em, em sete turnos acerta, eu acertámos um ataque do Yuri. É bom. para mesmo bom. que é um de 12. Eu ainda não releio mais... mais... <risos> ...3. E eu faço este spell todos os combates. Não o matem, não o matem. Amordassem não e mandem no só a chave. vai tentar é o gajo. O gajo consegue deixá-lo knocked out. O gigante cai com o estrone. E os gajos começam a prendê-lo, etc. Entretanto voltam ao tamanho original. Estabilizar aqui este man. Tipo, o gajo quando se levanta, parece que tinha a coluna meio partida. Já passou? E entretanto, aparece. Outro? Ai! Um gigante, aparentemente normal. Ah. E o gajo vem um bocado a slito. Eu sou um dos aprendizes do nosso líder. E este era um dos meus amigos, também aprendizes, que desapareceu há uns dias. Uh, e quando desapareceu pelo menos não tinha duas cabeças. Mas bate com força para caralho. Putas. Se calhar o Demon Lord com duas cabeças que foi ressuscitado na outra ponta do lago, se calhar pode ter que ver com este gajo do nada ter duas cabeças também estar a ter um ataque psicótico. Eu penso que o nosso líder vai querer falar com vos. Malta, estamos a fazer amigos, isto é bom. Yeah. Uhum. Pois. De qualquer forma, agradeço imenso a não o terem morto. Eu vou levá-lo, vamos tentar tratá-lo fazer com que ele volte ao normal. E é isso, que o gajo agradece, levou o colega dele ao ombro. E os gajos, um ele chega aqui, um bom trabalho. Afinal, nem todos os estrangeiros são fontes de problemas. Estamos a ser boas úteis. Ainda bem que eu, no combate inteiro, a única merda útil da fazer foi um cantripo no fim do combate acabar. Ah, não ah já foi mais do coisa. que eu. eu Pô, <risos> é de combate que a gente fez. Chegam à taberna, não sei se estão a ver. Ok, eu vou falar aqui com este, vou-lhe vou falar da minha mulher e descrevê lo e vou-lhe dar a ganda seca, estás a ver? Só para ver se ele me viu e depois ele vai-me dizer que nunca ouviu falar e está-se bem. O taberneiro traz aí os sumingues, a malta. Eu não sei ah, se é quer é um sumo, eu despejo, despejo que é aquilo que eu estou bem desmanfiada. Quando tu despejas aquilo, que tu notas que é uma o coisa... mais a Que é um <risos> pequeno pedaço de pergaminho na parte de baixo do teu copo. Eu peço aquilo bem rápido. You're quick, smooth, and deathly. We like that. A shadow has no face, a shadow has no name, a shadow gives no group. If you have a and skill to be a shadow, leave them out in the same place you found it. Requests and rewards shall arrive in that case. Otherwise, this never happened and we don't exist. Isto encaixa contigo, tu és um rolo, isto, é, isto encaixa completamente contigo. Pois, fiz que eu pensei, portanto não temos nada a perder. Se matar umas ah, pessoas, ainda por cima fico feliz. Ok. Portanto, okay. Entretanto, enquanto vocês falam. que sim. Esta criatura que estava ali ao pé da lareira, chega-se a ver vocês. Cookie. Entretanto. Manipede. Criss. Friendly, calma. E tu vês este é tipo um... brilhão. Quase igual ao do Grazilex. Ah! Oh. É amigo do Mike Titan. Exatamente. <risos> o Brian por esta altura, está a chorar, abraçado ao outro, já bêbado. Há um foco de Phasers auguros por baixo de cidade. Onde está o reino, um palácio real ou assim. Também parece-nos haver algum tipo de foco. De evitar mandar um mensagem ao Grazilex, completamente bêbado mas O, o Brian bom, está bom. a gritar isto para o cristal dele daqui, toda a gente na taverna, está a ouvir isto. Eu venho aqui ao pé dele e dou-lhe um, um guidance e olha, faz um roll de sobriety. <risos> e o Brian, que... de repente, quando tu lhe das tipo uma chapada na cabeça... Que dança! É para malta, desculpa, nós já vamos para a descontrolar. Andesaco, obrigado por me teres vindo chamar. you welcome. Mas é isto que eu vos digo, túneis e auguros no Palácio Real será sempre uma boa saída. É, entrou logo, não, não sei, se tipo, lá, um passo. Entrava para lá. dentro dos tuandos. Tu não tens entrado todos os tuandos. É eu que, que eu quiser que tens. A gente chega à ponte e eu lanço-o lá para baixo. Pronto, está okay. a entrar e entrou nos daí está a falar de ser mas procurar malta que nos dê informações Sim. sobre essas entradas. Pois, pronto, eu sei lá o gergão dos tiffs e dos é, é Sim, é só, ir passando, bem é só, é só exatamente, é só, exatamente e passando para a cidade, como é que é eu, tá é, e é, motherfucker, é, eu hey, é. piquei, hey. e aquele que me responderam na mesma língua, eu sei, ah Anda está a passar ali na estrada, vira-se sempre um gajo, estás a ver? Ó Sass, e o gajo olha para ela, e olha estás a olhar para onde Sass? Qual das mesas é que tem os gajos mais shady, que menos vontade têm, que alguém olhe para eles, que alguém preste atenção? Uh, provavelmente estes gajos estão aqui em baixo, mais atrás. Não. Mas era cara que a fazer toda está muito e então ele vai cair com bem força em cima de... Estou bem até aqui, e quando eu clico com bem é, força em cima desta mesa, todos vão olhar e esse é o momento em que eu... fico para baixo. Não se sabem muito bem como, mas ela escapa-se lá para baixo, nenhuma das criaturas a ver. E ela está agarrada à mesa. Estão a falar de contrabando, claramente. Os gajos, pá, pegou em que me deram essa porcaria, não sei qual é o plano deles, mas pronto. E falam que neste momento está toda a gente a usar a entrada do S Cleft District. Os gajos entretanto também acabam a conversa e vão-se embora. O DMS. A Gillian quando acorda aparece-lhe um bilhetinho. Um, um e esse bilhetinho tem tipo um, um embrulho ao lado. Cap number one. Um dia destes a gente somos presos e ali ia ser presa por aquele crime. Chega-lhe o bolso e aquilo diz contrato número 17. E ela é. Então eles dizem que ela se smuggler, que está a fazer contra a banda do que está a fazer contrabando depois de usar noite nas docas, e é fácil de identificar porque tem uma pala no outro. Assim que a Ana volta a dobrar a nota, ele desfaz-se. Ela abre o um pacotinho e aquilo lá dentro tem tipo uma pouch. Ela ganha uma reward dentro da pouch quando fizer a missão. e hum, o é, bom, é fixe, ok.